Esta é a VIXIA HF-G50, para quem precisa gravar vídeos 4K e com baixo custo. Ela vem com sensor CMOS Ultra HD 4K de 1 sobre 2,3 polegadas. Processador de imagem DIGIC-DV6, estabilização de imagens de 5 eixos que reduz tremores. Zoom óptico de 20x e a super resolução 4K. A gravação é em cartões SD com slots duplos e integrados. Os recursos de gravação também incluem câmera lenta, câmera rápida e tempo intervalado HD e 4K. O viewfinder se inclina para maior conveniência e conforto e o LCD ajustável é touch. Mais uma novidade que você encontra na Sigma.